Galera, vamos dar uma olhada aqui que o Bitcoin tá bem interessante para os touros aqui, obviamente, eu vou comentar para vocês sobre o que está acontecendo, o Bitcoin tá confirmando aqui essa subida tá nesse momento mas tá numa região importante de resistência tá então não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar aqui o vídeo se inscreva no canal se você não tá inscrito ative todas as notificações e também participe aqui do grupo telegram e canal de alertas onde eu boto tudo que é importante aqui pessoal tá eu tô avisando para vocês aí para não ficar de fora é antes de postar o um vídeo aqui eu realmente geralmente posto aqui algum gráfico alguma coisa ali no canal de alertas então participem aí tá links aqui abaixo na descrição então, galera, olha só, o Bitcoin rompeu essa cunha para cima, conforme eu comentei para vocês ontem, né? E está aqui, ó, tendência de alta continuando. Interessante, tá? Só é importante, pessoal, de ficar atento aqui que essa região que a gente está tendo resistência é a região de 618 aqui de Fibonacci. Tá? A gente está batendo aqui, ó, bateu exatamente essa região de 68, ó, aqui na região dos 25.600 dólares, mais ou menos, né? Então a gente não conseguiu romper essa, essa, essa LTA aqui vermelha de baixo, né? É o que eu estou de olho aqui e uh, isso aqui é perigoso tá pessoal de ter que conseguir pegar força aqui realmente conseguir ficar acima da região dos 25 mil uh, e 600 dólares mais rápido possível tá bom mas para mim o sentimento tá bem interessante em Bitcoin tá galera eu acho que as chances as chances maiores aqui agora são do Bitcoin realizar aqui fazer esse pivô é, de alta que eu comentei para vocês ontem tá eu tô realmente acreditando mais nesse cenário aqui acho que a probabilidade é maior disso aqui acontecer tá galera por que que a probabilidade é maior disso aqui acontecer Uh, primeiro pessoal a gente está vendo aqui agora o sentimento confirmando aqui tá a gente está vendo então o nosso o preço subindo aqui nesse momento né com o long short ratio caindo e o open interest aqui subindo pessoal tá interessantíssimo então as sardinhas aqui de quebra só mostrar para vocês aqui as sardinhas estão nesse momento aqui vendendo a galera enquanto as sardinhas estão vendendo enquanto as baleias que estão comprando né as sardinhas simplesmente Realizando vendas aqui pesadamente, ó, nesse momento tá. Então, isso para mim mostra que realmente o pessoal tá acreditando aqui na muito na queda e o mercado vai lá com certeza liquidar e topar essa galera aí tá. Então, para mim é o que tá aparecendo mais, a probabilidade maior tá. É tô bem interessado, bem bullish aqui, pessoal tá. Então, acho que para mim aqui é, um, é, é, é Se você não tá posicionado aqui, pessoal, acho que uma região, inter, região interessante aqui, essa região dos 23.300 que Bitcoin tá quase testando aqui agora tá uh, se você quiser pode buscar aqui inclusive botar um stop nessa região aqui dos 22.800 eu acho que seria mais aqui conservador botar aqui abaixo da região dos 22.300 tá pessoal usar o alvo que eu tô de olho para o Bitcoin os alvos aqui né são esses aqui desse pivô de alta tá então exatamente como eu mostrei para vocês ontem esse pivôzinho que eu tô acreditando aqui ó o alvo final aqui desse pivô que eu tô de olho, é essa região aqui dos 25.800 dólares, que é exatamente o final aqui no, no último pool, nos últimos pools aqui de liquidação da BitMEX, galera. Tá? Então, bem interessante. É. tô de olho aqui para poder vender bastante nessas regiões aqui, tá, galera? Realmente é o que eu tô. É a minha estratégia aqui, meu plano, né? Obviamente, eu vou atualizar vocês à medida que isso aqui for acontecendo, tá bom? Vou viajar daqui a pouquinho, mas vou levar o celular junto, tá? Então, é, vou atualizando vocês com certeza em relação a isso, né? quem está acompanhando o canal há mais tempo sabe que eu falo bastante desses pools de liquidação, então o último aqui está na região dos 25.800 dólares, que tem bastante chance do Bitcoin aí buscar, Tá bom? E o motivo que eu, tô, que eu vou estar tá vendendo aqui, né? porque obviamente é, um, é uma região que o preço pode vir aqui buscar liquidar essa galera, depois voltar aqui até a correção. E também se a gente puxar aqui o semanal, galera, a gente tem aqui ó, uma cunha descendente aqui para o Bitcoin, ó, que a gente vai ter resistência nessa LTB de baixo, tá bom? Então, para mim aqui é uma região para realizar aí, tá a região dos 25 mil dólares para cima. Uh, eu não sei se o semanal aqui a gente vai conseguir fechar acima dessa região não, tá galera? Então... Vamos ver, só que o relógio tá aqui, ó. O relógio tá, tá, tá avançando rápido aqui, pessoal. Tá? Hoje é sexta-feira, final de semana, a tendência é volume ser menor aí, né? Pelo menos a gente tem visto nos últimos final de semana. A gente tem que ver o preço se movimentando rápido aqui, porque senão a coisa pode ficar complicada, tá? Lembrando que semana que vem a gente tem pronunciamento do, do, da Federal Reserve, lá do. Do né, o Fonk e provavelmente eles vão aumentar mais taxa de juros. A gente já sabe disso, né? E aí isso pode gerar aí um pouco de desconforto no mercado, né? Mas a gente tá vendo aqui agora com o Banco Central Europeu aumentando as taxas de juros. Pessoal, olha só o DXY tá fazendo um pivô de baixa aqui agora, né? E, inclusive, formou uma bandeira aqui, ó, bandeira de baixa nessa região. O alvo dessa bandeira aqui seria mais ou menos isso aqui, ó, galera, ó, nesse rompimento. A gente pode vir aqui o índice do dólar buscar a região do 104.4 aqui, tá? Seria bem interessante ver o índice do dólar buscando essa região. Obviamente vai ter suportes aqui na região do 105 e tal, mas é, tá bacana, pessoal. Tá interessante que isso pode dar um impulsionamento aí para SP500 também, que tá agora aqui na região de 68, eu comentei para vocês, ó. Um pouco acima da região de 68, né? Então, fiquem de olho aí. Ó, a região de 68 tá aqui na região da... Vou até puxar desse último topo aqui. A tá, região dos 3988, pessoal, tá? A gente tem que ficar acima dessa região aqui agora. para mim, SP500 tem grande chance de buscar aqui a faixa dos 4200 aqui, mais ou menos, tá? É realmente o que eu tô de olho para SP500 isso provavelmente vai levar o Bitcoin aí buscar a casa dos 26 mil dólares se isso aqui acontecer, tá, galera? Mas é isso aí, sexta-feira o tempo tá acabando aí, a gente tem que acelerar, acelerar com, com, com o preço aí, porque senão pode ficar complicado, tá, galera? Vou falar sobre Ethereum rapidamente aqui também pra finalizar o vídeo, tá? E não se esqueça, se você tem experiência com o Mercado Futuros aqui, a Prime Speed tá dando 7 mil dólares de bônus até 7 mil dólares de bônus, tá? Basta você usar, usar o cupom aqui Fault 7 com o link aqui na descrição e comentário fixado, tá? É uma corretora muito boa, inclusive tem aqui o copy trading pessoal, que semana que vem sem falta, aproveito para vocês fazer um vídeo aqui como vocês podem aqui copiar esses traders aqui da, da, da que usa Prime SBT, tá, é, um, é uma excelente estratégia também para você diversificar aí o, o seu capital uma corretora muito boa aí, com o melhor bônus do mercado. Não tem outra corretora que dá um bônus como esse aqui, a Primebit É tá? uma corretora legítima e eu mesmo uso aí, tá, galera? Então, bacana. Vamos olhar aqui o Ethereum então, para finalizar o vídeo, só para dizer para vocês que eu tô de olho aqui. Então, pessoal, o Ethereum, uh, o Ethereum é só... Vou puxar aqui o gráfico diário. A gente está indo buscar uma região de forte resistência aqui, tá? A região dos 1.700 dólares aqui. Tem que ficar de olho porque aqui a gente tem suportes fortes aqui para o Ethereum nessa região, aqui também suporte, então esses suportes são fortes, com certeza vão virar resistências também, tá galera? Então fiquem de olho aí, tá? o Ethereum já está numa região uh, aqui que eu diria já, já é importante, região de 6,8 aqui, ó, dessa, dessa, dessa última pernada, tá? Fiquem de olho, mas parece que está querendo confirmar aqui esse pivôzinho de pivôzinho de alta aqui, tá galera? Então tá interessante, a gente pode sim aqui, ó, a gente está medindo o alvo desse pivô aqui desse último pivôzinho aqui que a gente está fazendo, a gente pode vir buscar aqui a casa aqui dos 1.766 dólares, tá? Então, interessante o Ethereum, está bem interessante sim, tá? não vou analisar aqui o sentimento nesse momento, tá, pessoal, estou correndo aqui, estou atrasado, na verdade, e, mas uh, tem que ficar de olho aqui, porque a gente está próximo de regi regiões de resistência importante, tá eu acho que... Para mim o Ethereum aí tá tem tem um, um pouquinho mais de momento aí pessoal tá mas para mim tô mais interessado realmente no Bitcoin que vai, pode buscar a região dos, dos, dos 26 mil dólares muito rapidamente tá vamos ver se isso aqui acontece uh, logo porque fim de semana tá aí você já sabe como é que funciona né então pessoal basicamente eu tenho para vocês é isso espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo tá não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você não deixou aqui ainda tá e qualquer novidade eu volto aqui pelo celular, avisando para vocês, também participe aqui do canal de alertas do Telegram, tá bom? E a gente vai se falando aí. Um abraço e boa sexta-feira e bom início de final de semana aí.